Ladies and gentlemen. Hmm. Hoje é dia de maldade, meu garoto. Sim, vamos esticar os dedinhos Com um seu amigo Jorge Jorge, não? Sim, meu caroto. Esta frase que vou lhe passar e a tonalidade do Spectre Beleza meu querido, vamos aqui, vários fragmentos no suíço, veja só, veja aqui meu querido, você vai tocar aqui, 12, 17, 14, 12 e 17, beleza, então a sacada é assim. Aqui na palhetada, sem para você identificar os movimentos, não vai ver, não vai ver, meu caro. Então a primeira ideia. vou esconder a palhetada. Assim você não vê. Certo, meu querido? Depois que você pegou este fragmento, a próxima ideia. É muito parecido, certo? Porém eu tiro a nota Dó, que é uma de Note, e coloco a nota si. Na verdade, esse já é um fragmento que você pode improvisar. Sim, você já acaba com a dignidade. O menino fica te olhando e você tá... Sim, ferindo. Quando ele te olha, você acaba com, com toda a esperança dele. Vamos para mais um fragmento. Este fragmento é exatamente igual ao primeiro. Aqui você já tem uma outra ideia de frase, né? Vem com o Mendy. Certo meu querido? Agora se você quer. Agora mais um fragmento. Você notou que essa parte aqui eu faço? Sim, nós vamos eliminar a nota Dó. Então, de forma lenta. E aqui você tem uma ideia monstruosa para você. Humilhar o seu amigo Toca forte, meu querido. Que do deve ser Jorge Vagão, o espírito do mal, me ajudando a desenvolver a sua técnica maligna. Sim, o criador do Sim. Este é o Gabriel do Jorge Vem com o pai, meu garoto, vem com o pai Jorge, meu vacão